Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia e hoje você vai conhecer a origem de Diana Prince, a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha surgiu pela primeira vez na revista All-Star Comics número 8, onde foi contada a sua história de origem, que posteriormente foi expandida em Mulher Maravilha número 1 de 1942, e em Mulher Maravilha número 1. De 1987. Diana Prince é a filha da Rainha Hipólita, que é a soberana das Amazonas, um grupo de mulheres superpoderosas que habitam a Ilha Paraíso, ou como mais conhecida, Temístela. A nossa heroína foi esculpida no barro por Hipólita, que, graças às bênçãos de alguns deuses, ganhou vida. Deméter deu a força, Afrodite deu a beleza, Atena deu a sabedoria, Ártemis deu o olho da caçadora. Asha deu afinidade com o fogo, para torná-la irresistível, enquanto Hermes a deu a velocidade e o poder do voo. Crescendo como a única criança de Temícera, Diana aprendeu a lutar desde muito nova, se tornando uma grande guerreira. Além disso, a princesa também aprendeu diversos idiomas e ensinamentos sobre os deuses. Quando se tornou adulta, Diana acidentalmente encontrou o agente secreto americano Steve Trevor, que caiu com seu avião na costa da Ilha Paraíso. Usando a tecnologia de sua terra, Diana começa a trabalhar dia e noite para conseguir salvar a vida de Steve. Para decidir qual Amazona levaria Steve Trevor de volta para os Estados Unidos, a Rainha Hipólita organiza um grande torneio, onde a Amazona mais poderosa ganharia a honra de se tornar a campeã das Amazonas. Mas de todas as Amazonas, Hipólita proíbe Diana de participar porque ela não gostaria de perder a sua filha. Entretanto, ela viola as ordens de sua mãe e utiliza uma máscara, conseguindo assim participar do torneio. Após alguns testes, estava decidido. A participante número 7 era a vencedora. Hipólita pede para que a competidora tire a máscara e descobre que ela era, na verdade, a sua própria filha. Dessa forma, Hipólita teve que reconhecer que Diana era campeã das Amazonas e, por conta disso, ela dá alguns itens a ela. Primeiro, os Braceletes da Submissão Dois Braceletes Indestrutíveis Depois, ela concede o Laço da Verdade E uma Tiara de Vencedora Que pode ser jogada como um bumerangue Por fim, a Rainha da Outrage de Afrodite Feito nas cores dos Estados Unidos da América Assim, Diana Prince se torna Mulher Maravilha Para ajudar em sua viagem A heroína também recebe um avião invisível Enquanto se preparava para a viagem, Diana pergunta a Steve qual era a missão dele, e o espião responde que ele era o encarregado em capturar um piloto aéreo japonês que sabia a identidade de um traidor dos americanos. Juntos, eles pegam um avião invisível e vão até a localização do piloto, que tinha caído numa ilha. Usando seu laço da verdade, Diana força o piloto a revelar a identidade do traidor. Ao retornar para os Estados Unidos, Steve Trevor foi promovido para Major, e a Mulher-Maravilha assumiu a identidade de Diana Prince, uma enfermeira do hospital que, posteriormente, foi promovida a secretária de Steve. Como Mulher-Maravilha, Diana enfrentou alguns inimigos perigosos, como a Doutora Veneno e a vilã Cheetah. Mas nenhum desses foi tão poderoso quanto o monstro que ela enfrentou na revista Os Bravos e Destemidos número 28. Nessa trama, um alienígena chamado Starro decide controlar a Terra, e um grupo de heróis formados por Superman, Batman, Mulher-Maravilha, Aquaman, Caçador de Marte, Lanterna Verde e Flash conseguem frustrar os seus planos, e criam uma equipe de super-heróis, chamada a Liga da Justiça. Aparecendo em diversas mídias, a Mulher-Maravilha ganhou versões fora dos esquadrinhos, como no jogo Injustice... Pela sua interpretação, pela atriz Gal Gadot, no universo cinematográfico da DC Comics. Sou Diana de Themyscira, filha de Hipólita. Em nome de tudo que é bom, sua ira sobre este mundo, acabou. Eu já fiz outros vídeos sobre outros membros da Liga da Justiça. E você pode acessá-los clicando no vídeo de cada um. Para mais Origem de Personagens, se inscreva em nosso canal.